Então, o Brasil se endividou, teve uma dívida externa de um bilhão de, de, de dólares que era enorme porque o país é muito grande, mas todos os outros países, México, Argentina e assim por dentro da América Latina, não produtores de petróleo, ficaram ultra endividados e sem capacidade de pagar a dívida. Isso ainda foi durante o regime militar. E nessa ocasião, então, <coughs> o regime militar fez uma política como a Dilma agora, ou seja, um ajuste fiscal para ver se conseguia aguentar a dívida externa e pagá-la aos poucos ou qualquer coisa assim. Como este ajuste fiscal, o ajuste fiscal da época foi um horror. Perderam-se algo como 6 milhões de empregos industriais no Brasil. O desemprego foi terrível. a Caritas estava organizando os desempregados em cooperativas, chamados pequenos projetos comunitários. É uma política forte da Igreja, eles, eles obtiveram recursos da miséria alemã, da Caritas, acho, dos Estados Unidos e de outros países. Com esse dinheiro, eles financiaram a formação de um número grande de cooperativas. Quando eu soube disso, visitei algumas, etc., eu achei o que eu queria. <risos> Isto é o caminho para o socialismo. Democrático, etc., já que as cooperativas são basicamente democráticas. É uma criação de operários. Uhum. Houve Aqui, um movimento específico começou com uh, sindicalistas. Foi a, a história da economia solidária concreta no Brasil foi uh, a atuação de sindicalistas de esquerda, evidentemente, com uh, fábricas que estavam, na, na, digamos, à beira da falência, por causa da enorme crise e que eh, o próprio sindicato estimulou os trabalhadores a formar uma cooperativa. E essa que é a coisa bonita, a cooperativa se forma para ficar com a fábrica e impedir que ela fosse fechada. Isso dá certo, deu certo em geral e aí a economia solidária se difundeu. soviética e tudo que é socialismo real desaparece de repente, através das revoluções populares como a queda do muro de Berlim e tantos outros, o PT entra em crise. Como o nosso socialismo não era aquele que desapareceu, não havia motivo nenhum de que parar de falar em socialismo e criou-se uma certa crise no PT. E o Lula, que era realmente muito bom como dirigente, resolveu falar com o Antônio Cândido, acho que vocês sabem quem é, pedindo que ele organizasse seminários sobre socialismo. E eu escolhi fazer o meu seminário sobre economia socialista. Achei que era exatamente o tema que eles precisavam para discutir. e fiz o seminário, escolhi, eu falei longamente a Economia Solidária e Socialismo Real, Reconstituir um pouco a história. Mas isso, quando eu fiz a minha conferência, toda a alta direção do PT estava presente, o próprio Lula, o Zé Dirceu, todos, todos, todos. E foi muito interessante, porque eles ele sabiam muito pouco sobre a economia solidária. Já estava acontecendo, mas eles não tinham tomado conhecimento. E, enfim, o efeito disso foi que no primeiro congresso que houve do PT, a economia saudável foi unanimidade. Uhum. E até hoje é. Eu fui convocado a uma audiência, eu dar uma audiência ao secretário do Ministério da Saúde. Havia já um movimento forte, mundial e forte no Brasil, de fechar os manicômios. Que são formas cruéis de prender por, pela vida inteira pessoas que são sofredores psíquicos. E foi esse movimento de fechamento de, de, de manicômios que enfrentou a situação seguinte. O que nós vamos fazer com os loucos que nós agora libertamos do manicômio, mas que não tem como viver? eles acabaram recebendo o salário mínimo do governo. E como no manicômio eles tinham que ser sustentados, eles, uma vez fora do manicômio, eles continuaram recebendo, até hoje, recebem um salário mínimo. Mas o objetivo era formar cooperativas com eles. E uh, o Ministério da Saúde se apaixonou por economia solidária. Nós temos hoje 660 cooperativas de loucos no Brasil. Uma das coisas que me orgulham mais. É, é muito interessante que eles não têm mais nem um pouco de, é, vamos dizer, vergonha e tal, da, da sua identidade. Eles põem loucos no nome da cooperativa. A última cooperativa, a mais recente cooperativa, pelo que me contaram, tem o nome de Loucos por Você. Uma grande lição que ficou para mim e para os meus companheiros todos foram os 21 anos de ditadura militar. Nós não queremos mexer na democracia nem por meia hora. Não dá para fazer isso. Dizer, renunciar à democracia significa se vitoriosos cair no stalinismo, numa coisa desse assim. Isso nós não queremos nunca. Consequentemente, a situação está assim. É, enquanto nós somos fiéis à democracia, nós não vamos liquidar o capitalismo antes que a maioria da, da população e do eleitorado assim deseje, dizer, por meios democráticos, se for o caso. A economia solidária convive na com, a, com o capitalismo enquanto o capitalismo tiver o apoio da maioria da população.